E aí, sabe resolver a questão de elevadores? Fica tranquilo aí, que eu sou o prof. Rafa Sisson do canal Física Fácil aqui do YouTube e estou aqui no Bioexplica Explica para te explicar como é que faz. Então, mestre, considere um caso em que tem uma pessoa cuja massa é 80 kg, num local onde a aceleração da gravidade é considerada 10 metros por segundo quadrado e a indicação na balança sobre a qual a pessoa repousa dentro desse elevador é 960 N. E a questão te pergunta, qual é o movimento do elevador? Para onde ele está indo? Qual é a sua aceleração? Bom, esse é um caso claro de elevador. No caso de encontrar uma questão com o elevador, o primeiro conselho, mestre, é fazer o desenho. Então eu faço o desenho. Hum, professor, não sei desenho. Eu também não sei, mestre. Olha aqui, ó, boneco palito resolve. Então desenhei a caixa do elevador, pensei numa balança, aqui está a pessoa, e sobre a pessoa atuam duas forças. A força com que a Terra atrai essa pessoa, que é a força peso, a força de atração gravitacional, e a força que a balança exerce sobre a pessoa. A força normal de compressão entre a superfície do Pés da pessoa e da superfície da balança. E temos que saber que a indicação na balança não é necessariamente o peso da pessoa, a indicação na balança sempre é a força normal, mestre. Então, a primeira dica aqui é que a força Normal é o que aparece indicado na balança. Bom, eu sei que essa indicação na balança, a força normal, é 960 N. E eu também sei que se o corpo tem uma massa de 80 kg, onde a gravidade é 10 m por sinal quadrado, pesa 800 N. Claro, peso é massa vezes gravidade, 80 vezes 10, 800 N. Comparando o valor que aparece para a indicação na balança, 960, com o peso da pessoa, que é 800 N, a gente percebe que a normal é maior do que o peso. E se a normal é maior que o peso, mestre, ó, a força que aponta para cima é maior do que a força que aponta para baixo sobre a pessoa. Então, a força resultante que atua sobre a pessoa também aponta para cima. E se a força resultante que atua sobre a pessoa aponta para cima, a aceleração da pessoa, do elevador, do sistema todo, aponta também para cima. Porque força resultante e aceleração apontam sempre, sempre, sempre na mesma direção. E no mesmo sentido. Agora que a gente já sabe que esse elevador tem a aceleração para cima, vamos descobrir quanto vale essa aceleração a partir das informações da questão. Se eu sei que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração sobre qualquer corpo, e sobre o corpo da pessoa atuam duas forças, normal para cima, que é a maior, e peso para baixo, que é menor. Eu sei que a força resultante sobre o corpo da pessoa é normal menos peso. Então força maior menos força menor igual a massa da pessoa vezes a aceleração dessa pessoa nessa situação. Então eu coloquei 960 para normal, 800 para o peso que a gente encontrou, massa de 80 kg, e aí eu acho a aceleração, 960 menos 800 dá 160, 80 vezes A, passo 80 dividindo, a aceleração é 160 por 80, que dá 2. Quer dizer que a aceleração do elevador é de 2 metros por segundo ao quadrado, e para cima, uma pergunta para tu responder aí nos comentários, mestre. Aí qualquer coisa a gente pode intervir se for o caso, né? A aceleração do elevador aponta para cima vale 2 metros por segundo ao quadrado. E aí, qual é que é o movimento do elevador? Será que ele tá subindo, será que ele tá descendo, ou pode ser os dois? Então, responde ali embaixo, só não esquece, né mestre? Curte esse vídeo, te inscreve no canal, vai lá no Física Fácil também, te inscreve para saber novidades sobre o Prof. Rafa Sisson e o Física Fácil. Muito obrigado pela atenção e até a nossa próxima dica.